Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Chá com Alvinho, especial, com a moderação. Nem né? estou acreditando que esse momento chegou. A gente já pensa em fazer isso há muito tempo. Finalmente, essa hora aconteceu. Estou aqui com o meu primeiro entrevistado dessa roda de entrevistas com moderadores de BD. Ele que jogou a edição 7 do BD Vietnã, e a edição 10, Nova Zelândia. Foi sim, sim, duas vezes como jogador, indicado a sprint... E também passou pela experiência aí que os meninos passaram em Ucrânia e foi para as pedras, mas acabou dando sorte. E agora é moderador do BD desde a edição 17, o All Stars Mumbai, em 2016. Então já temos aí quatro anos de história na moderação. Seja muito bem-vindo, senhor Yuri Simen, o Dora da Wig. Tu pesquisou direitinho as coisas e veio que... ao informações. <risos> Eu faço o meu dever de casa, vai. acho que eu vou que sem o que eu vou falar com a pessoa. Depois me passa esse resumo aí, que eu quero tudo. Muito bem. Amigo, isso vai ficar gravado para toda a eternidade na sua Muito página. Bem. Muito bem, que você mesmo vai colocar lá, o dono da Wii. Provavelmente. Ui. Muito bom. Senhora Yuri Simen, 29 aninhos, morando no meio da floresta nesse momento, não é? Estamos Ô, aí. da floresta. Falando, conversando comigo diretamente de Porto Velho, Rondônia. Yuri, vamos lá. A gente começou os trabalhos, então, né? É, eu acho que as pessoas esperam, de um chá, de uma entrevista com os moderadores do VD, conhecer melhor os bastidores do trabalho de vocês, né? Conhecer um pouco é, do que, que vocês fazem, como é a rotina de vocês. Então, eu queria que você começasse falando um pouco disso, assim, quando uma temporada do VD tá no ar... Como que fica a sua rotina, da sua vida? Assim? Bom, as temporadas do VD, elas são planejadas com alguns meses de antecedência. Em especial, esse 10 anos do VD, ele foi planejado desde o ano passado. Então, ele já tem uma logística de seriam tem três temporadas, cada temporada teria a sua temática. É, as localizações e tudo mais, a gente pensa mais perto. Mas a, as temáticas, o que vai acontecer... Ah, as instituições principais são pensadas mais é, são pensadas com antecedência. E isso é um trabalho de equipe e tudo mais. Depois que isso é definido, assim, que batemos o martelo, entra a questão do aonde vai ser, é, o que a gente precisa fazer. É, definir, a gente geralmente define muito grupos né, que ficam responsáveis. Dependendo da data, tem gente que fica. Pode estar mais disponível e tem gente menos disponível. Então a gente tenta dividir as equipes com alguém mais disponível, com alguém menos disponível. E aí sim, a gente fala que é uma empresa. É uma empresa VD, sabe? Que a gente tem que manter sempre a engrenagem girando e a gente tentando sempre é, manter esse projeto vivo e ativo sempre, né? <risos> então. Para as pessoas terem uma noção, assim, hoje é, uhum. a gente está aí para começar a temporada 26, né? Acabamos o crânio agora, recentemente. A próxima temporada ainda, no ciclo de 10 anos do ED, é a temporada 26, que a gente ainda não sabe nada. Tem algum spoiler que a gente pode contar para as pessoas? Nada? Então, eu não sei se eu posso falar, porque como eu estou em Porto Velho, <risos> eu não conversei com os meninos. Então, assim, tá bom, eu, tá eu não vou falar muito, mas... Os próximos vão saber e se eles falarem alguma coisa, aí é com eles. Então, nessa primeira entrevista, eu vou ficar calado. <risos> Mas, assim, alguma novidade, tipo, muito bombante? As pessoas vão, vão, vão ver coisas que elas nunca viram antes no VD, na temporada 26? A, a temática que a gente está propondo é uma temática que ninguém espera, sabe? Mas é uma, uma temática importante para a história do VD, sabe? A gente contou muito da, da história na, na, na, em Tortuga, né? a gente tipo, vai te ver os jogadores no Second Chance, e essa terceira temática é uma temática que ela é importante para a história do VD, por, por, por esses 10 anos do VD, e que sem isso não aconteceria, sabe? O VD não rolaria, não estaria rolando até hoje. Eu, então, eu tenho não, um... não falo mais nada. E não, eu é... tenho um porque vamos lá, C25 teve o foco nos jogadores e na história que eles construíram ao longo da temporada, né vamos lembrar que tinha aquela twist lá do, do, do baú, né que os meninos... Tinham, tiravam desse baú várias coisas que tinham, icônicas que tinham acontecido em temporadas anteriores. Isso, que a gente contava a historinha no... pela, pelos desenhos do Samuel, Isso. E jogadas importantes. Então, vamos lá. A gente está falando do jogo no primeiro, na primeira temporada do ano. Na segunda temporada do ano, a gente está falando dos jogadores. Segunda chance de várias carinhas icônicas aí. Inclusive, vocês arrasaram naquele cast. Fiquei chocado com aquele cast que vocês conseguiram. Nossa, eu também apaixonado por aquele cast. Muito bom. E o que está faltando, então, de importante assim, para a história do VD? O que está faltando? Eu acho que, né? Eu acho que estamos aqui falando disso. Eu tenho a suspeita de que vai ter alguma coisa aí a ver com vocês, com os bastidores, com a moderação. Será que a gente tem um VD jogando VD? Será que a gente tem um VD jogando VD? Cônico, gente, esse momento. não assim, Eu acho que seria um momento, assim, incrível para isso acontecer, né? Seria... Não sei, não sei de nada. Seria tudo. Né? <risos> pode deixar que eu pergunto para ele no chazinho. É, você vai ter bastante, Você pode cavucar essa história por muitos moderadores aí que vai vir aí na frente. Sim, mas onde eu queria chegar era o seguinte... É, você falou que vocês planejam a temporada com alguns meses de antecedência Estou querendo aqui desenhar a rotina de vocês Enquanto vocês estão no ar e enquanto vocês não estão no ar Sim A temporada 27 já está em andamento? Vocês já sabem como ela vai ser? Então a gente tem uma ideia Mas a gente ainda não planejou assim pra... Vamos sentar e organizar ela A gente geralmente tem uma lista de o que a gente quer fazer e aí, mas esse, esse, esse ano especificamente, a gente focou muito no 10 anos. Porque não foi só as temporadas, 20, 24, 25, 26. Foi a, o VDX, o foi os, os vídeos que a gente estava sol, soltando antes, que era daquele top 10. As, agora a entrevista que a gente começou agora com você, que já estava pensando isso desde o ano passado. Então é uma, é uma coisa que a gente está... São vários mini projetos dentro de um grande projeto, né? Sim. Agora, a 27, que é a do ano que vem, a gente tem ideia de tipo, se vai ser novato ou vai ser retornante. É... A gente pode ter uma ideia do local, é... porque tem alguns locais que a gente quer muito fazer, mas a gente não sentou e falou, bateu o martelo. Vai fazer isso, entendeu? Sim. E da 26, tá tudo pronto? Ela tá pronta para entrar com... Quando que é a temporada, assim... Ela fica... Delega, tudo pronto? <risos> então tá, pronto aqui. A temática, a gente sabe como é que vai ser é, a questão de... a questão de... se vai ser novatos ou você ser retornantes. É, se vai ter... O elenco o já foi convidado? Específico. Eu vou ficar fazendo... Olha, eu não quero nem saber. Eu vou ficar fazendo perguntas que eu não sei se eu posso fazer porque eu tô nessa posição aqui. Eu vou aproveitar <risos> dela. O elenco é. já foi convidado? Não, ainda não. Nem sabe, você nem me falou se vai ser convidado ou se vai ser inscrição, né? Pode ser convidado, pode ser inscrição. Eu acho que deve ser mais para frente aí, você deve descobrir. O que eu sei é que a Logo já está começando a ser feita. Então deve ter algumas novidades mais em breves aí. Ai, é sério? Que eu tô tentando puxar informações aqui, você vai me falar que a logo tá sendo feita? Gente, mas a logo é o start. Sem a logo a gente não faz nada. Não, é claro, mas a ah, que a logo tá sendo feita é uma coisa óbvia. Todo mundo espera que a logo esteja sendo feita. Eu quero não, saber o que Esperando o novato, como é que vai ser. Isso aqui? Eu quero saber o que ninguém sabe ainda. Não sei, então. Eu, eu sei coisas, mas uma coisa que eu não posso falar. Muito bem. Amigo. Você, desde que entrou na moderação... É, porque, assim, hoje você praticamente é, é um dos pilares... Talvez o maior pilar da Wiki do VD hoje, né? A Wiki é, é, é a, Wiki a sua a grande responsabilidade. Isso. A Wiki hoje, eu falo que eu sou responsável. É, o Kevin é o criador da Wiki. E muitas das coisas que acontecem lá... De programação, automação, é ele que criou. Mas eu brinco que o Kevin... Vou falar mal do Kevin... O Brick que eu quero é aquele que ele cria, mas ele não mantém, sabe? Então, a gente que... É eu que eu sou o cara que bota para frente. É... Então, tem projetos na Wiki, que... escondidos, que começou a ser feito e está parado. e projetos que a gente, de vez em quando, lança. Então, está tem... sempre rolando alguma coisa na Wiki do VD. Mas a Wiki, como é que é? Tipo, desde que você entrou na moderação, era o seu trabalho? Você sempre gostou, sempre teve interesse pela Wiki, ou foi uma coisa que você foi descobrindo à medida que as temporadas foram passando e aí foi pegando cada vez mais porque gostava? Como que você virou, virou o cara da Wiki? Então, a Wiki, ele, ela, eu, tra... faz... eu editava a Wiki antes de virar moderador. Isso mais duas ou três temporadas antes. É, eu comecei, em não, eu acho que eu já comecei a brincar na. Vietnã. Agora... É, eu acho que em Egito Kevin criou, e Vietnã eu já brincava, mas eu não sabia muito. Então eu era o curioso que perguntava para o Kevin, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que faz aquele outro. Eu acho que na época de Nova Zelândia, mesmo que eu joguei, foi quando eu peguei mais ativamente. E, e ali em diante eu, eu, eu fazia quase tudo, o Kevin começava e eu ajudava a terminar. É, o Kevin sempre foi de muito de inserir as informações da início da temporada e no final ele todas as informações completas, né? E eu eu sempre fui o cara que ia acrescentando as informações para uma temporada ia evoluindo. O que é, amigo, é puta trabalhosa, né? Assim, porque as informações do bebê... quer dizer, não é o volume de informações que é que é produzido. O tempo todo, enquanto a temporada está no ar, para a wiki, né? Quer dizer, atualizações de eliminado, é, atualização de medalha que as pessoas vão recebendo. A, e aí, é isso é muito no perfil de cada pessoa. O, o, o, o, os perfis das tribos, quem foi o primeiro eliminado de cada tribo. Enfim, é muito detalhezinho que leva você para caminhos diferentes na wiki E que, durante a temporada, eu imagino que deve ter um puta de um trabalho mantendo é. essa temporada, eu falo que eu tô, estou tô editando a Wiki todo o dia que tem jogo. Então mesmo que eu não apareça para fazer uma prova ou fazer um CT, eu estou na Wiki. Se não é no dia, o dia seguinte eu estou editando, porque às vezes eu estou com estou cansado e tudo mais. Mas geralmente eu quando estou... Tô... Agora não, porque tipo, o crânio eu vim para cá, né? Mas nas, nas temporadas anteriores, geralmente no dia seguinte já estava tudo editado, com as informações que eu podia colocar, lógico. E a pessoa consultar e tudo mais. Então teve muitos jogadores que baseavam suas estratégias conforme a Wiki vai avançando e evoluindo, sabe? E, e essa parte durante, quer dizer, durante a temporada é, é uma responsabilidade, tipo, só, é você que é o cara da Wiki ou, ou, ou os meninos te ajudam? Você dá conta de fazer tudo sozinho? Como é que funciona? É, o.. Assim, a CME ajuda maior é o Kevin. É, o Kaique e o Raflin Eu acho que ele sabe um pouco O Kaique eu acho que se Apertar sabe, vai conseguir fazer mais coisa Porque ele entende programação e tudo mais O Raflin estava querendo aprender E aí o Doug já editou o Wiki O VD no início também editava bastante a Wiki Já teve gente que não é moderador Que também já editou a Wiki é, Mas toda a informação que é editada Na Wiki Eu recebo um e-mail para meio que olhar ó oh, Alguém editou isso aqui Aí eu vou lá pra ver se é algo certo, algo errado Já teve treta com relação a isso <risos> é, De a pessoa botar numa curiosidade Uma coisa que a, pessoa, que a outra pessoa não gostar E aí já gerou umas tretas é, Porque, por exemplo Você pode chegar agora lá e editar o Wiki Porque o Wiki é um espaço aberto que todo mundo pode editar Eu, eu é, não sei se foi uma boa ideia Você ter falado isso em pleno chá <risos> Mas, assim, a não, gente tá é. de olho, sabe? Eu tô é. sempre de olho lá e eu sempre vejo as coisas. E se eu vejo que tem algo errado, eu vou lá e apago. Né? Ou eu converso com a pessoa que editou e tudo mais, né? Então rola isso de... Esse comprometimento. Mas 90% da... das informações que tem lá, ou é eu ou é o Kevin que coloca. Uhum. Então, não tem outra pessoa, assim, que... Aqui, uma coisa que eu tenho uma curiosidade, quer dizer, eu tenho uma, uma certa noção de como isso funciona, mas eu acho que as pessoas, principalmente quem acompanha o jogo, quem, quem nunca jogou, acho que as pessoas podem não ter essa, essa visão tão clara assim. É, a gente vê que durante a temporada tem moderadores que aparecem mais no grupo, publicam mais as coisas, é, entregam mais TT, e, e tem moderadores que o trabalho não aparece, tanto não fica tão visível. Durante a temporada. É, isso se deve à natureza do trabalho, à personalidade de vocês. Tem gente que gosta mais de fazer postagem, tem gente que gosta menos. O que, que, o que, que faz um moderador ficar mais presente ali para o público e para o e cast durante a temporada? Eu acho que tem vários fatores. Primeiro, quando você falou a natureza do trabalho, existe trabalhos de que pré-temporada bomba. E, e pessoas com caso que pré-temporada bomba muito e que durante a temporada era só manutenção. Por exemplo, as imagens do Doug e do Samuel. É, eles são responsáveis pelas imagens e tudo mais. É, pré-temporada, a gente depende exclusivamente deles para poder fazer as imagens dos jogadores, fazer uma logo, fazer as cartas, que é as cartas que a gente manda não uma carta no Word, a gente manda uma carta bonita em PDF. Quem já jogou sabe, quem não jogou, se inscreva para saber. <risos> Então, tem todo um trabalho artístico é, pré, que, que é bastante e acontece. Isso, geralmente, só, só aparece ou na dia da estreia, ou quando a pessoa recebe a carta e tudo mais. E durante, é só manutenção. Diga, ah, a gente precisa dessa imagem. A gente, a gente tem que fazer imagem do CT e tudo mais. Então, essas manutenções acontecem mais rápidas. É, tem as questões das provas e... As provas que são... Como eu falei, a gente divide em equipes, então geralmente tem um moderador responsável pela, por X prova e, e às vezes a pessoa que é responsável não pode aplicar, por exemplo, porque tem algum compromisso ou que o computador, a internet não deixa, sabe? Tem essa questão também. É, então, a está na selva, né? Isso, é. Eu, por exemplo, eu comecei <risos> a temporada moderando e depois eu vim para cá e tive que me desligar. Desculpa, eu tive que me desligar. Então, eu, fica, eu, eu via por fora, sabe? Então, são coisas que acontecem. Então, existem os moderadores que você vai ver sempre fazendo prova, CT, é, mas existem os moderadores que eles trabalham mais por trás, é, criando a prova, fazendo programação das provas, fazendo é, a questão da, dos questionários, sabe? Organização do questionário é... Tem, tem todos um mini coisinhas que a gente tem que alegar para funcionar, sabe? Uhum. Vou entrar num ponto polêmico aqui. É. Tomada de decisões. Como as decisões são tomadas? Assim, quem escolhe é, que prova que vai ter? Como é que ela vai funcionar? Se rola ou se não rola? Elenco? Como é que as coisas são escolhidas? Como é que é o processo de vocês de tomada de decisão? Então, tem você falou vários pontos com vários jeitos diferentes. Vamos lá. Provas e conselhos tribais. O que, que a gente faz? É, é, a gente tem uma tabela que a gente cria antes da temporada começar. Geralmente, quando a gente define temática, twists e tudo mais, a gente cria uma planilha. E essa planilha vem data, tipo, o dia que vai acontecer, qual twist que vai acontecer nesse dia, caso aconteça uma twist, é, qual a prova vai ser aplicada e, quando, e quem é responsável pela prova qual é o CT e quem é responsável pelo CT. Então, isso, essa tabela já vem bem, bem antes da temporada começar, sabe? Por que isso? Porque a pessoa que a gente olhando essa tabela, a gente consegue ver, ah, eu tô responsável pela prova do dia tal. Eu tô responsável pelo CT do dia tal. Então, precisa, de, dependendo da prova, tem alguns dias de organização. Não dá para fazer na hora e no momento, sabe? Então, essa organização acontece antes da temporada começar e... E tem que ser muito bem fechada por causa do cronograma, do, né? Do cronograma. Lógico que existem temporadas que isso varia. Por exemplo, o Cane agora foi uma temporada que dependi, as twists eram ligadas aos jogadores. Então a gente podia colocar um cronograma de, sei lá, 20 provas e aí tem eliminação dupla, tripla, no mesmo dia, que vai diminuindo ou vai aumentando. É, então, essa logística de Ucrânia, por exemplo, foi uma temporada que a gente criou possibilidades. E que a gente vai, a gente vai seguindo o cronograma conforme vai acontecendo as coisas. Deve Mas, ter dado... geralmente, isso é fixo, né? Isso é tudo fixo, tudo bonitinho. É, agora, a questão do elenco que você tocou, né? É, o elenco depende também da temporada. E a gente sempre está buscando perfis diferentes... É, a gente também busca a questão de você ser 100% novato ou você ser conhecido no mundo dos jogos. Então, a gente meio que divide vagas para isso, sabe? É, se você é mulher ou se você é homem, hoje em dia é muito difícil você encontrar mulheres querendo participar dos jogos. É, então, ainda mais de 100% novata, sabe? Então, a gente meio que separa por... A gente tem, só 20 vagas, a gente quer botar 20 pessoas no jogo. Então, a gente separar, a gente vai colocar 4 de pessoas que são conhecidas nos jogos. Uh, Vamos colocar, uh, sei lá, 10 mulheres e 10 homens. O ideal, né? Sempre o ideal é isso. Às vezes não tem tanta mulher assim, a gente coloca um pouco mais de homens. Então a gente tenta sempre separar os perfis, sabe? Aí quando as pessoas são conhecidas. A tentar colocar em tribos diferentes, ou, ou tentar não selecionar pessoas que são realmente amigas, sabe? É conhecida no mundo dos jogos, mas não são amigas de fato. Então, tem, tem todo esse pensamento por trás, sabe? Então, tem muita gente dos jogos que todo mundo conhece e que são grandes nomes, mas que nunca jogaram VD porque na, nesse encaixe de pessoas não dava, Sabe? E que uhum. se escreve todo ano. Toda temporada está só escrito, sabe? E tem muita gente que eu quero colocar, que os meninos querem colocar e que não, não encaixa no momento, naquele momento. Ai, que pesado. Como é que as pessoas recebem a, a... quando elas são negadas? assim? vocês tem reação, vocês tem feedback das pessoas. É, principalmente das pessoas que são dos jogos e que elas acham que por ser do jogo e por ser do nosso meio, ela já está dentro, sabe? Existe muito isso. E aí, quando a gente não seleciona a pessoa, a pessoa fica chateada com a gente, não se inscreve nos próximos. É, existe esse feedback, sabe? De algumas pessoas não entenderem como a gente tem que, um momento, seleciona uh, o nosso cast e como a gente quer essa variedade. Mas, ao mesmo tempo, uma temporada de Novato, a gente quer trazer gente A gente quer que pessoas desconhecidas joguem o nosso jogo e venham para o nosso mundo, sabe? Então... Seria muito fácil a gente colocar 20, 25 pessoas de gente que todo mundo conhece, entendeu? O, o caso de Ucrânia porque era um second chance, então era retornantes. Então seria legal ver as pessoas que todo mundo conhece jogando e interagindo. E mesmo assim a gente, não deixou, a gente deixou de selecionar pessoas por proximidade, por amizade e tudo mais. E, que seria bons nomes para retornar, entendeu? Complexo, Aí polêmicas, polêmicas, Complexo. <risos> Aqui, é, bem eu, não completo. Você... eu não sei se você viu, no TPM, essa semana, Sim, é. não sei quando essa entrevista vai para o ar, mas enfim, as pessoas se, se, se, se ligam lá no TPM. <risos> Tem uma sobre, justamente sobre isso, sobre é, as pré-relações, né? As pessoas que entram já com pré-relações nos jogos. Qual que é a sua opinião pessoal sobre esse tema? O que, que você acha? Pré-relação nos jogos. Ela é mais benéfica ou prejudicial para quem entra com ela? Olha, eu, pela minha experiência moderando o VD, eu, eu, não, eu nunca, não vou falar nunca, não. Vou falar assim, a maioria das vezes, as pessoas que têm pré-relações, elas não jogam juntas. Mas isso é uma estatística que eu vi do VD. Isso pode acontecer em outros jogos que eu não acompanho. Mas a gente, e a gente também, da moderação, tende a não colocar junto. É muito difícil de colocar pessoas muito próximas juntos. A não ser que a que independa da gente. Ah, as tribos foram sorteadas. Aí é uma coisa que... Ou romena tipo, Romênia, que quem decidia as tribos eram os, os vilões, sabe? Então, isso independe da gente. Mas, assim, o que, a gente, o que eu vejo do VD é que pessoas que têm pré-relações, muito difícil... Elas jogarem juntas. Porque, às vezes, elas podem até começar juntas, mas elas vão querer criar laços diferentes. Porque elas vão querer uma gama maior de pessoas para se aliar e tudo mais. E, dependendo do caminhar do jogo, essas relações podem. Eles podem quebrar, entendeu? Porque um vai pensar nele, outro vai pensar nele, e eles não vão querer. É, não vão querer quebrar relações que já criou para poder ficar com uma pessoa e depender dessa pessoa, né? É, lógico que se a, se a estratégia for pensada em conjunto e juntamente, aí é uma outra história. Mas os casos que a gente teve disso, de pessoas que tinham pré-relações, geralmente não se manteve. Mas tem exceções, lógico que tem exceções. Tem gente que a gente, a gente seleciona e a gente descobre no jogo que elas já se conheciam. E aí, a gente fica, ué. Eu falei, não, mas infelizmente a nossa comunidade é uma comunidade, né? As pessoas têm as relações delas e não tem como você monitorar, tipo, é. 500 pessoas. A gente consegue fazer isso com os novatos, que a gente, a gente olha o perfil e vê assim, quais são os amigos em comum. Ah, com X, com Y e com Z. Então a gente não pode selecionar X, Y, Z. Um exemplo, né? Ou a gente seleciona, mas não fica na mesma tribo. Mas com gente que já é dos jogos, para até falar gente com os outros jogos, é muito difícil, sabe? É muito difícil. A gente tem que, a gente tem que conhecer as pessoas é, para poder saber se ela é amiga ou não de outras pessoas. Sim. Então é meio polêmico assim isso, mas eu acho que depende do jogo, depende da pessoa, depende do perfil de jogador da pessoa. Depende de vários fatores, vários fatores. Muito bem. Amor, vamos voltar à sua trajetória, então, como moderador do jogo. Você entra lá no Austro. Você entra numa temporada que foi, assim... É... Aliás, você entrou, tipo, para reforçar a moderação, porque aquela temporada foi complexa também, né, Mumbai? Foi, que foi tribos da temporada, né? Era, era CT, que podia ser de qualquer jeito. Era, era uma confusão, Mumbai. Ah, é, foi maravilhoso. Então, você entrou porque... A moderação estava precisando de reforço ou não? Era, tipo, como, como foi essa entrada para a moderação? Eu já ajudava na Wiki, né? como eu falei anteriormente. Eu já tinha esse histórico de ajudar eles nunca em prova, nunca em CT. E eu moderei antes do VD o Second, o Second Set of Challenges do Gustavo e o IF. Eu moderei muitas temporadas do IF. Então eu tinha meio que uma bagagem de moderação é, de outros jogos, né? O SOC e o IEF. Então, esse convite veio por, pelo Kevin, porque era a pessoa que eu ajudava e não esperava e tudo mais. E assim, moderar o VD, o VD sempre, eu sempre tive um olhar mais carinhoso para o VD, porque foi o jogo que eu joguei e tudo mais. E, e eu sempre ajudei de modo indireto na Wiki. E aí, o convite que eles me deram foi um convite que... É, não estava esperando, mas eu aceitei na hora. Conversei até com o Marcelo, na né, época eu estava mudando o IF ainda. E ficou acordado que eu, a gente, que eu mudaria o VD. É, lógico que a gente entra como estagiário, né? <risos> a gente entra para aprender a ajudar as pessoas e aprender muito da, das coisas. Então, as primeiras temporadas eu tinha pouca influência. Eu ajudava bastante nas provas, nos no CTs e tudo mais. Mas a minha influência era... Menor. E conforme foi passando as temporadas e as meninas foram vendo o trabalho, a gente vai desenvolvendo, as coisas vão evoluindo, né? Então, é hoje isso. em dia ah, tem tá uma, uma eu maior tenho influência. E a influência lá naquele momento as coisas deram uma mudada, né, amigo? É, isso é verdade. <risos> hoje em dia eu acho que sem. É, o VD anda sem mim, lógico, tanto que o Crânio rolou e eu tava, eu vou sei isso lá a primeira semana. Mas eu, eu falo que eu sou chato da moderação. Eu sou aquele que eu fico pegando o pé, pé, pé dos outros, sabe? E tipo, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não deixa pra cima da hora. Eu sou o VD, eu sou o VD na época antiga, sabe? O VD atual. Gente, muito engraçado você estar tá falando isso. Daqui a pouco eu vou te contar quê Mas enfim, é... o, que que, o que que você percebe? Você já são quatro anos aí de moderação, né, amigo? O que que você percebe? Aliás, antes disso, você falou que você, antes de entrar na, na, na moderação, você tinha uma relação especial com o VD, pelo que o VD significa, etc. E eu percebo que isso é uma constante. Muitas pessoas têm essa relação, né? Muitas pessoas têm essa coisa. Ah, eu já joguei outros jogos, mas ainda falta o VD. Eu tô deixando para jogar o VD quando eu tiver muito tempo para me dedicar. As pessoas colocam o VD num lugar muito especial. Dentro Sim, eu sinto muito esse carinho pelo VD, sabe? Eu acho que o, VD, o jogo VD chegou num patamar que é, até os novatos que nunca jogaram o VD dão esse carinho pra gente, dão essa atenção pra gente, sabe? E eu fico muito agradecido por isso, e os meninos também, é, pelo todo, todo o status que nós chegamos que a gente nem esperava, sabe? E Sim. eu fico até emocionado às vezes pensando nisso. <risos> mas é emocionante mesmo eu acho eu acho assim bem bem legal assim, essa posição e vocês seguram assim minha opinião vocês seguram essa peteca de ser um jogo é, de ser o um jogo talvez aí para muita gente o principal jogo do mundo dos jogos vocês seguram essa marimba com muita humildade vocês não são soberbos vocês não acham que o bebê é um jogo maior que os outros jogos vocês não têm essa não. Essa, essa, essa, essa bom eu não sinto isso tá é... Eu acho que vocês tra... tratam de... dessa posição de vocês com muita serenidade assim. Agora, o que eu ia te perguntar é se você acha que esse fator, que isso acontece por algum motivo Além da... do pioneirismo do VD Porque assim é óbvio que o pioneirismo do VD, o fato do VD ser um dos jogos mais antigos e talvez o primeiro e mais duradouro aí no formato survival, no mundo dos jogos, é, é claro que isso influencia, né? É claro que tem isso pesa na, no fato de vocês serem considerados uma referência. Agora, você acha que tem algum, algum outro fator que contribui para que as pessoas olhem para vocês dessa forma? Eu acho que esse olhar, esse olhar de foi conquistado com a evolução do jogo conforme os anos foram passando, sabe? De, de ser um jogo Que lá na Grécia, o Cute, E tudo mais, ele era bem básico Bem é, O VD fazendo sozinho, o Felipinho ajudava para a temporada seguinte, né E que o jogo foi evoluindo De uma forma em que a gente foi é, Profissionalizando O jogo, sabe E isso foi dando uma cara A ficam impactadas Com o que o VD é, entendeu É... Gente, ah, gente, a gente tenta tá aí, sempre tá inovar em alguma coisa Ou então, atualmente tem acontecendo bastante isso Os próprios os outros jogos fazem propostas em que a gente acha legal E a gente traz para o nosso jogo também Sim Entendeu? Sim. A questão do, por exemplo, a questão dos prints Eu, você vai fazer ver até com os meninos depois na próxima entrevista Eu no início eu fui super contra Porque muita da nossa história se deu a exposição de prints e conversas, sabe? É, eu me salvei em Nova Zelândia porque eu expus uma conversa do Skype é, e, e hoje em dia isso não poderia acontecer mas que isso traz mais o, o survival para dentro do jogo, então tem ideias em que a gente, a gente adapta de outros jogos que a gente acha legal lá também para o nosso, tem muitas ideias que são que a gente cria e que fica no mundo dos jogos, sabe? Que a gente vê no TW, a gente vê no Brasil a gente vê em outros jogos então, é, a gente pode ser uma referência para o nosso mundo dos jogos, mas a gente também vê o que está rolando nos outros jogos para fazer para a gente também, de positivo, positivo, sabe? Legal. É, e é a questão dos sites do Kevin, que também já foi um plus... Na Wiki, as medalhas, todo mundo agora quer conquistar a sua medalhinha e ah, mais. Amigo, então, e... Eu tenho algumas, eu quero outras, inclusive. Tá faltando. Eu tenho <risos> um do que eu tenho meu mural. Ah, tá... amigo, você sabe que quem sabe no futuro próximo aí. pode retornar para o É. Tem falando gente que fala assim, eu assim, Eu quero eu voltar pro VD só para ganhar medalha. Amigo, não tenho mais idade para jogar Survivor, não. Não tem quanto. Ah, poder... ah, amigo, sempre tem idade, amigo, sempre dá um jeitinho. Eu acho que eu voltar, as pessoas vão recortar esse aqui, vão jogar na minha cara, já sei. Mas enfim, tá tudo bem, tudo bem, já já me habituei com essa ideia. Mas olha só, é, até me perdi onde eu estava. Você tava falando do, da, do dos mini do, do Survivor, né? Da importância do do VD no mundo dos jogos, como é que vocês levam isso e tudo mais. É, e aí você falou do... Gente, vocês conseguem imaginar, você, plateia que está assistindo isso, vocês conseguem imaginar que VD Grécia, sim, aquela aí, primeira edição do VD no Orkut, que foi vencida pela Bianca, era apenas o VD moderando o vai? Era apenas o VD moderando. É, é muito... Em eu não sei. Mas eu sei que nas próximas temporadas ele teve uma ajuda ou duas para fazer alguma prova ou outra, mas era só o VD. É, é muito doido, né? Você imaginar isso. E, e assim... Deixa fazer um jabazinho, amigo, antes de você perguntar alguma coisa. Toda a temporada de Grécia tá na Wiki. Eu, episódio por episódio. Eu coloquei Uau! todos os episódios. Que e aí, quem quiser ler, você vai lá, clica no primeiro episódio, vai ter, assim, a história que a gente tem... É desse tamanho, né? Mas tá. É, então a gente tem uma coisa muito condensada. Os, os resumos dos episódios atuais dá para escrever um livro. Agora, <risos> os resumos da, antigamente eram muito pequenos. Então a gente está tentando colocar as temporadas antigas, episódio por episódio na Wiki. Tá? Quem tiver curiosidade, quiser ler, tá lá. Então é um projeto que tá acontecendo. Deu uma parada porque eu vim para a mas eu acredito que lá para dezembro, janeiro, eu volte a retornar a fazer as próximas temporadas. Que é a ideia é colocar todas as temporadas que tenham resumos. Legal. É um outro projeto da Wiki que sempre tá rolando, né? Muito legal. É, é verdade. É, tipo assim, eu acho que isso dá um senso de comunidade tão grande, assim, você se sentir parte disso, você saber que você tem um perfilzinho lá, que as pessoas podem saber como foi essa temporada... Como você jogou, se você se deu bem se deu mal, se você foi enganado, se você foi esprintão, Tipo, você faz parte dessa história, sabe? Todo mundo se sente muito parte dessa história. Quer dizer, o, o, a gente hoje tem um evento que é o Encontrão, que é tipo, nasceu por conta do, do Solar BD. E que a gente reúne hoje aí, a gente tá com uma lista de espera de 40 pessoas aí. Num evento que tem 200 pessoas presenciais. para na época do Orkut, você encontrava uma pessoa presencialmente do mundo dos jogos, era assim: se você desse a sorte de morar na mesma cidade da pessoa, ou assim, num, num, num evento muito especial que você encontrava aquela pessoa que era o seu grande amigo da, da internet, sabe? Hoje em dia as pessoas na, na época espaço, de Grécia, como... você tinha que marcar um horário de CT, para todo mundo conseguir conectar junto e conseguir fazer o CT. E muita gente na época, se você for ler o resumo, é, você vê que as pessoas não, não apareciam no CT, porque não tinha internet, ou porque não podia e tudo mais, e acabava não deixando. <risos> e hoje em dia, sabe, é tudo conectado, todo mundo está aqui, ó, o tempo inteiro. Por isso que é a questão da evolução do jogo, sabe? Que, que é fora tá, de tá, é, os jogadores. Essa era pergunta que eu ia te fazer lá atrás e que eu, eu, eu, eu me engatei com outros assuntos. É... Você está há um tempo considerável no, na, na, na moderação, mas um tempo mais recente. Um tempo que já tem, a gente já tem celular, todo mundo já está mais conectado, etc. Uhum. Mesmo assim, você consegue enxergar uma mudança muito grande no mundo dos jogos de Mumbai até a Ucrânia? Nossa, amigo, demais. Demais, assim. Eu, eu fico com receio, às vezes, de ser pesado demais. Sabe? Porque a gente estrutura uma temporada com twists e tudo mais, mas quem faz a temporada são os jogadores. Então, gente, hoje em dia a gente pensa em quanto tempo vai demorar uma prova para não ser tão pesado assim. E mesmo assim, às vezes, a gente pesa a mão. É porque tem, tem provas que a gente quer que sejam um pouco mais demoradas, um pouco que a gente quer ser menos, é, a gente quer ter CPs bombantes e tudo mais. Então a gente tenta. A gente, hoje em dia a gente pensa em tentar amenizar algumas coisas para não ser tão pesado assim, sabe? E, mas quem faz a temporada são os jogadores, sabe? Eu não posso ficar falando como moderador calma aí, você tá Sim. jogando, de, você tá dando muita atenção pro jogo Cuida um pouco da sua vida <risos> Então, em relação a, a, de Mumbai para cá Você vê claramente o perfil dos jogadores mais novos, os mais atuais, né? Muda muito Naquela época, assim, ligação era uma coisa que era extrema urgência. Hoje em dia, as pessoas não se falam mais por, por, ter, por escrever mensagem, porque né, agora é proibido, mas na né, época pode printar e mandar. As pessoas ligam, sabe? Eu já vi jogadores gravando ligação, porque para mandar para outras pessoas para poder provar que isso X, aquilo aqui, Y, sabe? Loucura. Então, tipo, a. a, a... A informática, a, evolu... ah, a informática, a tecnologia vai evoluindo e o jogo vai evoluindo com isso também, sabe? E os jogadores vão evoluindo com isso. Amigo, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o fa... esse fato né, do VD ser o grande jogo, o jogo que todo mundo quer entrar, ninguém quer ir mal no VD, né? A verdade é essa. Tudo bem, sempre tem os desavisados, sempre tem aquelas pessoas uhum. que caem para que nem sabe o que está que acontecendo, nem e sabe não... o que, que é VD. E não tá dando tanta importância assim, não. Tá? tá entrou, entrou ali. Ah, tô aqui. Vim aqui, gosto de survival. Vamos ver qual é que é desses doidos aí que ficam fingindo que jogam survival. Mas, enfim, você acha que esse, essa importância que as pessoas dão pro o VD traz para algumas pessoas um efeito colateral de não saber é, pesar, de não saber dosar o quanto se entregam para o jogo? Você acha que... Existe essa relação? Amigo, eu como eu como moderador e quando as pessoas falam que está muito pesado ou chega a um ponto extremo que é a pessoa que às vezes quer desistir, eu sempre tento lembrar os jogadores que o VD é um jogo. E um jogo para se divertir. Eu falo que o grande prêmio do VD não é ganhar o VD. É as amizades que vão ser criadas naquela temporada e que você vai levar mais para frente. Então, é isso dúvida. é o propósito de qualquer jogo virtual. E ninguém vai ganhar dinheiro com isso, ninguém só vai Sim. ganhar estresse. E você, Mas... vê, você vê que isso é verdade, porque você tem pessoas que entram no VD com esse objetivo e se frustram, porque às vezes naquela experiência ali não conseguiram estabelecer um, um vínculo de amizade. Porque você vê, assim, aos montes, pessoas que jogaram a mesma temporada e que são grandes amigos é, o resto da vida, né? assim Até hoje. Sim. A gente tem temporadas, por exemplo Em que os, a gente, Quando a gente acabou a temporada Todas as jogadores colocam de novo no, no chat com a moderação Para comentar e de brincar e tudo mais Eles temporadas antigas Que até hoje os chats são ativos Para um pouquinho de vez em quando Mas volta, sabe? A sua de Serra Leô, por exemplo, de vez em quando surge Lá e todo mundo conversa E tudo mais é, E tem outras temporadas que também são assim tem temporadas que não, que uma vez que acabou a temporada, sumiu, entendeu? Então a gente fala que o grande prêmio do VD não é você ser o winner, não é você ser o sprint, É, é as amizades que vão ser geradas ali, que a galera vai se conhecer. Na verdade, é para os novatos, é o passaporte para conhecer o mundo dos jogos, sabe? Isso em qualquer jogo, tá, gente? Eu não falando só do VD, não. Mas o... Isso tudo é uma brincadeira, sabe? É, um, as pessoas têm que levar isso como uma brincadeira. Lógico que, por ser OVD, tem muita gente que quer levar um pouco mais a sério para poder ir longe e ter o um status, sabe? É, tem mas a... é... Tem... Oi? Ter as medalhinhas. Ter as medalhinhas e tudo mais. Mas a gente sempre reforça que aquilo tudo não é para a pessoa ficar mal nem nada. É para a pessoa se divertir. E qualquer jogo, sabe? Eu falo isso em qualquer jogo, não só no VD. Uma vez que não está divertido, sabe? Está atrapalhando sua vida pessoal, não vale a pena. Não vale a pena. Então, você tem que saber separar o, a pessoa jogadora, que está se divertindo, da, da vida pessoal. E, e tentar aproveitar aquele momento, aquela situação. Porque o, o VD e qualquer outro jogo tem tempo de começar e terminar. E aí, acabou aquilo, acabou, sabe? Não vai ter mais. Pronto. Às vezes tem a segunda chance. Às vezes tem a terceira chance. A Larissa teve a quarta. Mas não nem sei. Quatro. É. quatro. <risos> Mano, gente, é tá. Aliás, sim, isso. Aliás, sempre de Lari. Eu também. Gente, <risos> é, ela deu uma subidinha, né? Apareça mais, Lari. A gente está assistindo só a falta. Amigo, agora é aquele momento que eu vou te botar na parede e você não vai fingir que você não tem opinião, tá bom? Você vai me responder o que eu vou te perguntar. É para falar mal de alguém? Eu falo. Não. Eu quero saber o seguinte, qual foi a temporada que você mais gostou de moderar? De moderar... Uh, eu vou falar a Serra Leoa, sabe por quê? Uh, porque foi a primeira temporada que eu 100%... É, meti a cabeça e falei, essa temporada eu vou montar toda. Então, tipo, a temática veio de, de, de, na minha cabeça, os meninos aprovaram. A, a twist lá do... Da, da minas. meninas. Os meninos, eu, eu dei a ideia inicial, os meninos adaptaram, lapidaram a minha ideia, sabe? Então, foi a primeira temporada, as twists, de você ter a... As... É, também foi uma ideia inicial minha Que os meninos lapidaram é, Então é, foi uma temporada que Eu tirei do zero E que os meninos gostaram muito E a gente levou isso para frente sabe? O Elixir foi uma ideia sua, amigo? O Elixir já tinha Feito em Alemanha, <risos> se não me engano Na temporada eu... anterior é... <risos> Eu vou ter que contextualizar para você que não faz A menor ideia de porque que eu fiz essa pergunta Em <risos> Serra Leoa <risos> é... Eu sofri com o bendito do Elixir, nem fui eliminado Mas o meu aliado foi eliminado No CT mais bizarro que eu já vi Na minha vida E que é um dos CTs mais icônicos do VD Ai <risos> é a volta toda Jesus, aliás tá Pode até citar esse CT se você quiser Mas assim, você tem um CT preferido De todas as temporadas Um CT pref... Que eu moderei ou que eu vi no VD Não, que, Não, que das da temporadas Que você moderou mas não sei é que você eu tem. Ah, o CT que teve pedras agora, eu gostei bastante. que foi eu que moderei as pedras. Mas assim, gente, não pense que moderar CT é mil maravilhas. Não é. Porque trava a vida. A vida. Agora você imagina todo mundo comentando. O Facebook não deixa você postar, sabe? Você quer postar e o Facebook não deixa. E a gente ainda automa automatiza muita coisa com a questão das pedras, a da questão do, do, do site. Mas, sabe, é muito complicado moderar um CT, sabe? Então, que quem tem um preço da Xuxa, a gente não deixa moderar o CT. Sim. Amigo, vocês já foram surpreendidos, assim, por alguma decisão, alguma coisa que vocês não tinham se preparado para ela? Quer dizer, os, os jogadores não estavam dando indícios de que ia acontecer uma determinada coisa... É, tava tudo tranquilo e aí chega na hora e acontece uma coisa e vocês não estavam preparados para aquilo acontecer? Já rolou isso? Já rolou de... As pedras, por exemplo, é algo que né, a gente nunca espera, sabe? Às vezes dá indício do que vai acontecer. Mas a gente... Só que a gente tenta ver o andamento do jogo com os jogadores. Mas tem muita coisa que acontece no momento, assim. Que o cara troca de decisão na hora de votar. Então, as pedras é algo que a gente nunca espera. Porque a gente não sabe quando vai acontecer. Então, a gente não tem uma imagem preparada. A gente tem uma... Agora, a gente está meio que automatizando para virar um site fixo, sabe? Quando a gente precisar. É... Mas é... não é algo que se espera, por exemplo. A, a gente fazer... Final de temporada, por exemplo. Fazer a prova de fogo. É... A gente sempre conta que não vai acontecer. <risos> Mas a gente prepara, às vezes a gente prepara uh, para ter, sabe? Mas já aconteceu de... disso também. Outro exemplo também é a gente chegar na hora, está tudo pronto, tudo preparado e o site não funciona. Uh, é. E aí a gente ou cancela, ou faz uma prova que não precisa de site. Entendeu? Então é aquela programação que a gente está planejando há muito tempo e não rola. E de existência de jogador. De a gente não esperar. Então. Não, como? o que, que. Não, o quanto a desistência afeta a programação? Ou vocês, tipo, contam com a possibilidade da de desistência das pessoas? Não, a gente não conta com a possibilidade e, e dependendo da... de qual é sim, a pessoa desiste, pode mudar uma twist no jogo, sabe? É, a gente tem que replanejar. Mas, assim, é, a gente tenta sempre conversar muito com as pessoas. Vou te falar que toda temporada a gente tem alguém falando que quer desistir. E a gente conversa muito com os jogadores. Muito, muito. Porque, às vezes, é o um momento de uma jogada que não deu certo. Às vezes, é uma... uma... Assim, ou que a pessoa... A pessoa podia jogar e não tá podendo tanto. Então, depende de vários fatores. Às vezes, a pessoa se estressa com alguma coisa no jogo. É, então, a gente tenta conversar muito. Tem, é, tem temporadas que, por exemplo, a gente seleciona novatos que quando chega no VD, vê que é muito maior do que E a pessoa desiste. Eu acho que isso deve rolar em toda a temporada, né? Esses novatos que hum. ficam... Hum. Hum. Mas também tem muita gente nos jogos atuais que chegou no VD... Achou... Achando isso e que continua até hoje, sabe? Tem Kaique mesmo, ó, é arroz de jogo, sabe? Tá em todo jogo agora. Mas na, na época do VD lá, ele era do WhatsApp, se não me engano. Ou do Telegram, eu não sei. Mas no. Mas agora o tá jogando tudo. Então tem sempre os apostos, sabe? Gente que quer desistir e que. Não... Porque achou que é demais. E tem gente que adorou a experiência e joga tudo depois, né? Hum. Agora, amigo, falando de Serra Leoa, não para puxar sardinha para minha temporada, mas porque eu não sei se vai aparecer em outro, em outro chá com vocês, e que eu acho que foi uma coisa muito legal, uma experiência que deve ter sido muito louca para vocês, foi fazer o FTC ao vivo no Encontrão, né? Sim. Era um, era um desejo nosso há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E, e eu acho até legal você tocar nesse assunto, porque agora tá vindo uma... uma, uma... Uma vibe dos outros jogos, inclusive, de fazer os CTs ao vivo e fazer.. E, e, e... talvez isso possa até ser o futuro, sabe? De ter um, um FTC de final ao vivo, de, de vez ser é aquele textos gigantes de que é a pessoa tem que ler texto, fazer pergunta lá, isso acontecer ao vivo, sabe? Igual é um survival de fato. Então eu acho que isso é o próximo passo, sabe? Que pode estar por vir. De você ter essa possibilidade de fazer tudo, de fazer essas coisas ao vivo. e, não, Às vezes não um CT, todos os CTs, como tem acontecido em alguns outros jogos. Mas o FTC Final, por exemplo, que é uma coisa que você vê a expressão da pessoa ganhando, as pessoas, a expressão das pessoas não ganhando também. né? Para quem chegou nos jogos depois de Serra Leoa... É, a final de Serra leu aconteceu literalmente com os finalistas sentadinhos, exceto Danilo Danilo, tava Danilo não tinha ido, mas ele estava participando por, por é, live, né? Por, por live, uhum. por vídeo lá. Sardinha e Gustavo estavam sentadinhos no, no encontrão, cento e poucas pessoas ao vivo ali, vendo aquela decisão. Deve ter sido uma sensação... Eu era júri... E assim, eu já estava nervosíssimo, eu estava tipo.. E a gente estava com medo porque podia a pessoa ficar muito chateada por ter não ganhado. Ou a pessoa não levar tanto na esportiva, sabe? Então a gente tinha mil receios. E graças a Deus, o, os meninos que estavam lá e que levaram muito na esportiva e deu tudo certo. É, tanto que a gente, a gente como falei, na questão do planejamento, a gente planejou o para acontecer aquilo naquele dia. Entendeu? Foi uma coisa que foi planejada Que vamos fazer E graças a Deus deu certo Sim. E não sei se o futuro Os próximos encontros vai, vai rolar Mas É uma coisa que sempre A gente gostou da experiência que a gente Deseja fazer novamente Vamos ver se vai dar, vai dar Casar com as datas, né? E o Sardinha estiver vendo Chá, comenta aqui embaixo Sardinha, como é que foi vivenciar esse momento aí Sardinha foi o vencedor de Serra Leô. Segue o meu voto, mas o vencedor. <risos> Amigo de âmbito, sabe que eu respeito muito essa vitória. Bom, estou trazendo de volta para o chá com alvinho. Você que é rato de chá com alvinho já acompanha aí há muitas temporadas. Eu fico muito feliz de saber que temos, sim, ratinhos de chá com alvinho. Tem gente que acompanha o chá desde Romênia. É, estamos trazendo de volta aqui para esse chá especial as torradinhas e os torrões. Só que eu estou dando uma ditada. Então, se você quer aparecer aqui nas torradinhas, mande uma boa pergunta, um bom recadinho. Que eu não vou ficar lendo tudo, não. Que não quero fazer chá de cinco horas, sem ficar mexendo o saco, não. Eu selecionei uma torrada para você, que é um 3 em 1. Do Matheus de Sá. Para você que não sabe, a torrada é uma pergunta da plateia. Tá? Eu selecionei uma torrada 3 em 1 aqui do Matheus de Sá. Vou fazer uma pergunta de cada vez. Beijo, Matheus. É, obrigado sim. por ter mandado a pergunta. Foi ótimo. Como foi para você ir de jogador para moderador? É, então, eu acho que são visões bem diferentes, sabe? Eu acho que o jogador, você vive o momento e o agora. De você tem que fazer acontecer naquele tempo que você está jogando. E montar as estratégias, depende das pessoas que estão lá. Então, eu acho que é uma experiência pontual durante um mês, um mês e meio. Dois meses, dependendo do jogo. É... A moderação é uma experiência que eu levo o tempo todo, sabe? Eu posso não estar tá rolando o VD agora, mas eu sou o moderador do VD. Então, por exemplo, o nosso chat está lá bombando com a próxima temporada, o que é, como eu falei, a pode ser a logo acontecendo, pode ser decisão de local, pode ser outra coisa. Então o VD ele pode acabar para o jogador, mas para a moderação não acaba. Então a gente tem um pré VD, o durante o VD e o pós VD, entendeu? Então eu acho que essa é a diferença da, das experiências de jogador pontual, de você estar tá ali naquele momento intenso jogando e é o moderador que está e ele ele tá moderando antes do jogo, ele modera os 39 dias, ele não vai ser eliminado. E ele vai moderar depois do jogo, para ou acrescentar coisa na wiki, ou o resultado de bolão. Então, tá sempre acontecendo coisa, sabe? Então, você, o moderador, você não, não tem essa distinção, sabe? Entendeu? Correspondido? Eu acho que não. não acho que... <risos> A segunda pergunta é muito legal. Ele pergunta aqui, você se vê nos jogadores que modera e se remete à época que você estava jogando? Eu, eu, eu, na época que eu joguei Vietnã, eu falo que Vietnã e Nova Zelândia foram dois aristóficos totalmente diferentes. E, e eu consigo ver perfis de jogadores é, durante a temporada. Então, sim, sabe? Eu falo que eu fui... Então, Oi? Alguém, cita alguém que você moderou e que você fala assim, poxa, essa pessoa parece que era eu quando eu estava jogando uma das duas temporadas que eu joguei. Uh, por exemplo, uh, tipo Nova Zelândia foi uma temporada que eu fiquei na minoria, é, quatro, eram quatro e eu fiquei sozinho contra uma, uma aliança de 10 pessoas. Então, nós é, éramos 14 na fusão, 10 contra 4, depois foi 10 contra 1. É, que foi só eu E aí eu tinha que fazer de louco sabe, Para poder quebrar aquela, aquela aliança de 10 Foi quando eu expus lá o áudio no, ler no Skype E tudo mais E acabei chegando no F7 E isso aconteceu com, por exemplo, agora no All Stars Agora não, faz um tempo no All Stars Com algumas, algum grupo, sabe? Tinha a maioria, que eu acho que era Mariano, Raflin O Adriano e tinha uma minoria que tentava quebrar, se eu não me engano, era o, o Kaique, o Rainer. Então, eu, eu, eu, eu vi que eu passei por aquela situação, sabe? Lógico que eles não fizeram o que eu fiz de maluquice e tudo mais. É, mas eu, eu, eu, eu estive naquela situação, naquele momento. Há controvérsias! Há controvérsias! Controvérsia. <risos> eles não fizeram loucuras, mas, mas tudo bem. Vou deixar, é. deixar para comentar baile no chá com o Kaique. Ah, você vai, vai falar bastante sobre... <risos> Inclusive, ele pergunta pro o Kaique... Ah, não posso dizer se, se eu posso e falar isso. <risos> Depois, eu Qual que fala, é a temporada amigo. preferida dele? Oi? Qual que é a temporada preferida dele? Não, Acho... não. Depois eu te falo, ó. Você vai eu achar engraçado. É você vai ficar curioso. Tudo bem. <risos> e em eu, eu, eu fui carregadíssimo, eu não sabia que eu tinha tava tão flopado assim. E, e foi minha primeira temporada dos jogos, sabe? O primeiro jogo que eu joguei. É de survival que eu falo. Então é uma coisa que várias pessoas no mundo dos jogos já acontecem, sabe? De você achar que tá mandando que tá super arrasando. E não, não tá. Ah! Até eu quero não minha cabeça aqui agora. Então, tá bom. E a última pergunta que o Matheus fez foi a seguinte, é, o que que te motivou a aceitar a tarefa de ser moderador do VD? Já era uma vontade? Eu... Então, eu, como eu falei, eu sempre gostei de moderar, Então, que eu já tinha vindo de outros jogos, do SOC do IF, e eu acho que o VD foi o fato, eu, eu acho que é o carinho, sabe, de todo mundo tem esse carinho pelo VD, eu sempre tive esse muito carinho pelo VD também. E você não espera receber um convite de moderar o VD, sabe? Ele, quando acontece, você tem essa motivação. Sim. É, lógico que quando você aceita, você recebe uma churrada de trabalho em que você tem que se virar e fazer e acontecer, né? É, mas eu acho que.. Você poder moderar um jogo Que você participou e gostou muito E que gosta até hoje Voltou há quatro anos moderando o VD eu Não lembro do direito o que ano eu joguei Mas foi muito mais tempo é, Estou 6, sete anos no mundo dos jogos E, e tem, continua tendo esse carinho Essa dedicação E poder querer que o jogo tenha mais 10 anos 20 anos, isso é muito legal, sabe? É, então, eu acho que o amor pelo VD me fez eu querer moderá-lo e estar até hoje nele, entendeu? Eu visto mesmo a camisa do VD, eu, já, eu não tenho ideia, amigo, porque assim, eu, eu nem sou da moderação. E você falou de, de nem esperar, de você não fazer ideia. Eu lembro como... Assim, ontem, o dia que vocês me chamaram para fazer o chá e eu assim, por que eu? como assim? que coisa é <risos> toda e hoje assim eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço também, amo fazer o chá e é, é um negócio que pega a gente mesmo nessas experiências, sim, que, envolver, que pega a gente de um jeito muito diferente assim. bom, agora chegou a hora fofinha a hora dos torrões de açúcar que como o hum, próprio nome nossa. indica são recadinhos fofos Selecionei dois para você. Acho que são dois bem especiais. <risos> Primeiro, da Dona Tefão. Beijo, Tefão. Oh. Tefão mandou. As nossas memórias são mais virtuais, mas muito obrigada por ser um amigo que me escuta muito, segura minha mão e a do Kevo em muitos momentos. Coraçãozinho. <risos> ah, é um casal maravilhoso, sabe? O Kevin. É, vou falar Kevin depois da questão, né? O Kevin, para mim, é um irmãozão, sabe? Eu, eu, eu, hoje em dia, a gente lida é, como se fosse um irmão do outro. Então, o que tem de bom, o que tem de ruim, é aqueles amigos que a gente fala que a amizade que a gente faz nos jogos que dura para sempre. E o Kevin é um deles, entendeu? Olha que em Vietnã, a gente, a gente brigou feio. Mas que, hoje em dia, a gente não... Ah, conta essa história! Conta! É como... amigo... Eu, eu... Resumindo, eu era... Eu tava no modo hétero em Vietnã, né? Pegava menininhas e tudo mais. E aí o Kevin sempre que entrou na temporada do VD se relacionou com uma menina. Uh, no caso, ali era a Nalu, em Vietnã. E aí eu, pra não querer ser o flopado da temporada, eu tava em cima ou tentava me aliar com a Nalu. E o Kevin ficava puto, sabe? É... Então, é eu amei essa história, eu não sabia, isso, não. É, se você pegar as capas antigas de Vietnã, Vietnã, quando você era eliminado, você rabiscava em sua cara e escrevia alguma frase sobre, sabe, sobre a pessoa. E aí o Kevin meio que detonou comigo quando eu fui eliminado lá, porque ele que criava as capas na época. jogador ele criava. E, e aí ele tomou comigo na capa e tudo mais. Não, mentira, as frases eram Nova Zelândia. O Vietnã, ele fez alguma coisa assim que, que acabou comigo. <risos> Mas depois, com o tempo, a gente... a gente foi se aproximando, sabe? A Wiki aproximou muito a gente. E hoje em dia, a gente eu encho o saco do Kevin, sabe? E ele, e ele responde quando aparece, né? Ele tem muito disso também. <risos> muito ele... bem. E a TFON, da TFON. a TFON é foi uma surpresa pra mim, sabe? Porque é, eu ganhei nesse pacote Kevin a TFON E hoje em dia eu, eu, eu falo mais com a TFON que com o Kevin No sentido de vida pessoal e prestações e amizades, fofocas e tudo mais Então ter a, ter a figura da TFON na minha vida é muito importante, sabe? Então, beijo, meu lindo. Eu gosto muito de ti o próximo torrão, muito bonitinho, da dona Bia, Bia Forlenza, Bia Camille. Ah. Gente, inclusive, eu vou fazer um anúncio aqui, Bia prefere usar o sobrenome Camille, tá? No mundo dos jogos ela é vira, mas ela prefere Camille. Eu tenho uma dúvida também, se ela gosta de Bia. Não, de Bia eu acho que sim, ela nunca me disse que... Eu, eu tenho uma época aí que eu... eu... Não sei se ela me contou, se alguém me contou, que ela não gostava de Bia. Mas aí é... Bia um dia responde. É certeza absoluta vai assistir esse chá. Então, Bia, responde aqui pra gente. Se você tem é, algum problema, que chame de Bia. Bom, vamos lá ao, ao torrãozinho da Bia. Amigo, eu acredito que contar a nossa história é uma forma da gente se manter vivo na lembrança das pessoas. Você... Como principal expoente da Wiki do VD, na minha opinião, é um dos grandes responsáveis pela longevidade da nossa comunidade e também pela força que ela tem. Cada pessoa nova que entra nos jogos não ganha só um grupo de amigos, mas todas as memórias que ajudaram a estreitar esses laços. Cada pessoa que se afasta tem um elo que puxa ela de volta. Já te disse uma vez que a gente pode viver nossa fantasia de estrelas aqui no e a Wiki, assim como as medalhinhas, são parte importante disso. Obrigada por todo o trabalho e dedicação feito com tanto amor. Beijos. Não, eu vou chorar. Aí eu tô com saudade desse quadro. Eu acho que ela resumiu muito bem o que eu sinto da Wiki, sabe? Eu acho que é a nossa história ali sendo contada e, res... e preservada, sabe? Porque a gente passa por tantos jogos e a gente não tem essa memória. Uh, uh, a gente tem memória afetiva, mas a gente não tem a memória ali de poder... Ah, como é que foi, sei lá, Vietnã? Você vai lá e pode ver, sabe, a temporada, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi o primeiro, o que não ficou. E eu acho que é um modo de deixar a temporada para prosperidade, para os pros futuros verem... Tem muita gente que conhece, sei lá, o El, well, Luana, uh, Sanches... De nome e sabe como eles foram nos jogos por causa da Wiki, sabe? Então, isso é, é o legado que eu posso deixar como, como editor de Wiki, moderador do Wiki, consequentemente, para as pessoas dos jogos. De... Aquele livro está sempre disponível para quando as pessoas quiserem passar lá, ver e, e ver como é que foi Grécia, ver como é que foi, ou então Ucrânia, agora atualmente, né? Então, é um, um pedacinho de mim que eu deixo para as pessoas e que, consequentemente, é a história do VD. Amigo, eu, eu assino embaixo esse torrão aqui da Bia. Eu acho que assim a Wiki do VD faz jus ao que o VD se tornou e ao que a gente se tornou como comunidade. Sabe? A gente leva isso aqui a sério. É brincadeira mas a gente leva a sério. Faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida pessoal, assim, sabe? Faz parte de quem a gente é, faz parte de tudo que muita gente construiu nesse lugar, sabe? Nas suas vidas, nas suas relações pessoais, nos seus afetos, nos seus amores. Tem gente aí casada que se conheceu no mundo dos jogos. Então, tipo assim, é brincadeira, é um jogo, a gente faz para se divertir, mas é uma parte muito importante da nossa vida, sim, e eu acho que você é, ajuda a fazer jus ao que é essa história com a Wiki. Então... É, eu acho que é um pedacinho um pedacinho do VD, um pedacinho do mundo dos jogos ali, sabe? É, é, é ínfimo, às vezes, porque é um jogo, mas, é, mas eu acho que faz parte de, de um legado que a gente do mundo dos jogos cria, sabe? É, eu, poderia, eu queria muito que isso se expandisse para todos os jogos, e que todos os jogos pudessem, é trabalhoso demais, demais, demais, demais, demais mas é, como falei é um legado que eu tenho a chave e eu abro a porta e faço, e deixo lá o presentinho para todo mundo sabe e quem conta a história não sou eu é vocês quem está jogando os VD e hoje em dia tem um pedacinho do Encontrão que quem vai para o Encontrão é, também ganha um pedacinho lá na wiki hoje em dia, o VDx que aconteceu que mais de 150 pessoas jogaram e aí também tá lá na wiki sabe então a gente tenta sempre carimbar o mundo dos jogos ali quando a gente pode sabe e quando Sim. eu posso também né? então Sim. um pedaço da nossa história tá lá bom agora a gente vai para nossa última parte que você que está assistindo vai ser surpreendido tanto quanto eu eu não sei o que vai acontecer tá gente estou inovando o chá merece é é especial Estou criando um quadro novo, interativo. E vamos ver como é que vai ficar na edição aí. Vamos ter até edição nesse chá de, de moderação. Estou começando agora o quadro tacando biscoito. Não é tacando alvinho. Você esperou tacando é, alvinho, fica. mas não vai ter alvinho. É biscoito é bom, acho, <risos> A gente, quando começou a falar dessa ideia de fazer um chá com a moderação, lá nos primórdios, quando esse assunto começou a surgir, uma das nossas ideias tinha sido marcar um horário com todo mundo, a gente fazer um grande chá com todo mundo junto, né? E aí a gente foi chegando à conclusão de que não ia ter tanto espaço para as pessoas falarem as suas experiências pessoais, etc. Mas, de todo modo, a gente vai conectar eles um com o outro. E o, o Simen né, vai receber aqui uma memóriazinha do VD. O VD falou uma memória dele com, como moderador junto com o Simen. E o VD também fez uma perguntinha para o Simen, que por sua vez, fará, falará de uma lembrança que ele tem com o Kaique e é, fará uma pergunta para o meu chazinho com o Kaique. Como o do Yuri está sendo gravado primeiro, o VD me mandou aqui do jeito dele, vocês conhecem a peça. Eu vou botar aqui para o Yuri ouvir de qualquer jeito e na edição a gente vai consertar. Kaique, te amo, obrigado por me ajudar com esse detalhe aí, que eu nem tô sabendo que vai me ajudar ainda com isso. Bom, começando então com a memóriazinha do bebê. Vamos ver se o Yuri ouve. A minha memória mais marcante do Yuri é... Uma sucessivos, são sucessivos fatos. O Yuri, desde que ele entrou na moderação, eu me permiti ser mais irresponsável. Irresponsável. Porque o Yuri é tão responsável que eu me tornei assim, mais, até mais desleixado. Ele, ele é muito organizado, né? Então, minha memória é assim... Ele sempre me alertando, VD, você tem tal prova, tal dia, não esquece, VD, olha aqui, tá, VD, você tá esquecendo do CT, VD, tem uma Twitch pra postar hoje à noite. Me... Às vezes eu sei, às vezes eu esqueço, mas ele tá sempre me lembrando do que tem que ser feito. Aí pronto, essa é a memória, a pergunta tá no outro áudio. Você quer comentar a memória de me com você? Eu te falei, no meio do nosso <risos> papo, eu te falei que era engraçado. <risos> falando disso, né? Porque o VD lembrou, o VD registrou também esse seu perfil aí é super organizado. É, eu falei que o.. Eu... eu acho que a gente precisa de vários perfis na moderação, sabe? O perfil mais criativo, o perfil mais metódico certinho. Uh, a pessoa que. Tem, tem vários olhares, sabe? E eu acho que quando eu entrei, eu, eu, eu senti que eu precisava ser o mais metódico, mas o, o cara que precisa cobrar coisas para poder. O a roda girar. E, às vezes, acaba até sendo chato, sabe? Por uma coisa ou outra, porque fica, alguém fica na sua cabeça, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. É chato, sabe? É o patrão chato que fica falando. Mas é algo que eu acho que é necessário, sabe? E, e muito do, do... Isso é o bastidores, né? Que as pessoas não vê. E isso acontece, essas coisas acontecem para o jogo sair perfeito para todo mundo e todo mundo achar lindo e maravilhoso. Então, sim, gente, eu sou fofinho às vezes, mas eu sou chato da moderação às vezes. <risos> mas é pra, só para as coisas fluir do jeito certinho, bonitinho. Eu não sou mal, não sou nada. <risos> mas é, eu acho que isso é importante na, durante a temporada, sabe? Pré e pós, assim, eu sou bem de boas e não sou tão chato assim. Assim eu espero. <risos> Muito bem. Agora vamos dar perguntinha dele pra você e aí você pode responder direto pro senhor bebê. É, uma perguntinha pra você aí nesse, nesse chá do alvinho. Qual foi, como foi a sensação de uma temporada que a gente preparou com tanto tempo você sair da, da função de moderador e se tornar espectador? Foi um frustração, alívio. Me diga, a gente, eu tô tá suando demais. Beijo. <risos> ai, ai, vou chorar Então, é, o VD sempre foi um projeto de, eu falo de um projeto de vida, sabe? Porque você se dedica tanto quanto um trabalho profissional E a gente, eu, a gente trabalhou muito pré-VD, sabe? É, montar essa história do VD dos 10 anos foi uma tarefa muito complicada é, o VDX, o agora o cranes, as Chances, a tortuga no início e a próxima que vai vir, sempre foi um projeto bem legal e que a gente está tentando construir de forma que fique legal e agradável para todo mundo. E aí você, eu sempre tive o poder é, de, de desse como falei, sempre foi muito metódico, então sempre foi eu o, o que ficava cobrando X, a fazer as coisas. E sair desse, desse posicionamento por uma coisa pessoal e que é importante na minha vida foi difícil, sabe? É, largar a mão de uma coisa que, que me faz feliz, sabe? E, e ver os meninos fazendo e eu não poder fazer é, é, é difícil, sabe? Então... É... Eu não senti alívio Sabe, ah, eu tô Graças a Deus eu não tô mais fazendo nada Eu senti, foi uma sensação que eu tenho É que é... Eu precisei fazer Voltar lá em novembro Quando eu estiver na minha casa No dia seguinte eu tô moderador Do VD de novo e tô fazendo Acontecendo, sabe Amigo, você... <risos> Você teve que se desligar completamente? Você tinha acesso às coisas da moderação? Você virou espectador de verdade? Como é que foi a sua, essa sua experiência? É, no primeiro momento, é, eu fui contratado, é, na época eu, do, do, eu saí entre aspas, do VD para ficar 100% no meio da floresta amazônica, sem comunicação e sem internet. Então, a minha expectativa no início era eu não vou poder fazer mais nada. É, não vou poder editar o wiki não vou poder é, fazer ct prova, nem nada. Quando eu cheguei aqui, eu tive a possibilidade de... de, de vez em quando, tá em Porto Velho, fazendo esse trabalho, que, aqui no hotel, né? Então, eu trabalho no quarto do hotel, fazendo uns, uns mapas, umas plantas que eles precisam, e aqui eu tenho acesso à internet e comunicação. Então, assim, eu não... Eu, eu não influenciava em nada na moderação, sabe? Se acontecia as tretas, eles resolviam. Acontecia prova, CT, eles que faziam. Eu não botei meu bedelho, sabe? Eu não botei a minha colherzinha lá. Mas eu ajudava, assim, no que precisava, sabe? Às vezes ele estava com uma dúvida de alguma coisa, eu sabia, eu respondia. Eu... Um jogador precisava de alguma coisa, eu tinha... Estava disponível no momento, eu falava, mas não... Não tinha poder de decisão. Tipo, eu não votei no sprint, eu não votei no switch. É, essas coisas assim que, geralmente, eu tô mais à frente, eu não estive. Então, eu, eu vi de por fora, sabe? Eu vi por cima. Eu, não, eu era o um moderador que, ausente. Mas, e, mas assim, eu consegui acompanhar por cima a temporada e tudo mais. Mas não, não, não ativamente, sabe? De estar lá todo dia batalhando para a temporada acontecer. É, e chegar até o final. Então a gente sentiu uma dorzinha no coração por isso, mas é, foi necessário. E é, certeza é, é que todo mundo sentiu sua falta, todo mundo sentiu falta da, da, da sua velocidade de, de colocar as coisas, de atualizar as coisas e de estar sempre disponível. Eu até agora não abri a wiki, amigo porque Eu tenho medo do que eu vou encontrar lá Eu falei com o Kevin, Kevin, se eu voltar em novembro E não tiver a wiki atualizado Eu vou ficar muito puto contigo E eu ainda não abri então, Ótimo, ótimo Eu já tenho coisas para investigar com o senhor Kevin de lá nova. Eu tenho até novembro para ele editar aquela wiki lá e deixar 100% Muito bem Muito bem Amor, acho que ah, chega amigo, um... antes de você finalizar essa questão também de sair da moderação por causa do desse meu processo né, de vida, é, eu quero também deixar um, um forte abraço e eu acho que toda a moderação para o sabe? Porque tipo, eu saí por um trabalho que vai acabar em novembro. O Dude saiu por causa de uma Covid, sabe? Ele é médico, ele tá na luta aí diária contra a pandemia, então, sabe, ele não pôde se dedicar por conta do da que está acontecendo e ele está trabalhando e salvando vidas, né? Então eu quero deixar um beijo enorme para o meu amigo Dudes e quando isso tudo passar ele vai voltar correndo para a moderação ajudar a gente. Beijo, Dudes. Força aí no trabalho, pesado. Dureza, né? Ser moderador já dá trabalho demais, conciliar com na situação dessa que a gente está vivendo é impossível. Mas sim, sim. tem certeza que ele volta logo. Aí a gente grava um, chá, um chazinho, do quando você voltar. <risos> Beijo, Dudes. É... Amor, então agora eu acho que a gente chegou ao fim. Obviamente, passei muito longe de esgotar tudo que a gente podia conversar, mas acho que vão ser aí momentos que eu vou, vou tentar abordar tudo o máximo que eu puder com cada um de vocês separadamente, coisas que eu for lembrando e que as pessoas forem pedindo também. Então, se você tiver alguma coisa que você queria contar para as pessoas, alguma, algum recadinho final, a palavra é sua. Ah, primeiro, eu queria agradecer aos meninos da moderação, eu acho que por essa família. Eu acho que a gente, antes de ser moderado, a gente é um grupo muito unido. É, o VD não acaba, a moderação do VD não acaba quando acaba uma temporada, sabe? A gente continua falando e é constante. Então, a gente é meio que uma família. Uma família que entra, a gente, sai, gente, mas é uma família que está sempre junto lá. Então, beijo, meninos. Eu nem falei mal de vocês, vai. Eu queria ter falado um pouquinho, mas não falei. É, queria também agradecer ao povo dos jogos, sabe? Porque eu acho que sem vocês, o, o VD não seria nem isso, sabe? É, vocês que a gente faz muita coisa para agradar vocês. É, lógico que a gente às vezes erra, a gente às vezes acerta. Mas muitas das coisas a gente faz para agradar ao pessoal que está jogando e pessoal que está assistindo. É, então, tenham paciência às vezes com a gente. É, se ficam felizes com então a gente fica feliz, fiquem tristes com então a gente tem que ficar triste também, né? É, com nossos, acertos, nossos erros. Mas estejam com a gente sempre. E isso eu acho bem legal. Tipo, não solta a mão de ninguém. Eu falo isso do VD e do mundo dos jogos. Então a gente está sempre junto e unido. É, eu vou te dar um leve esporro, Álvaro, porque você não mandou o povo se inscrever no canal. Eu sempre brigo com o Álvaro, gente, vou ali falar isso. Sim, que... Ah, hoje! Hoje eu é... não mando é, eu <risos> tô, se eu inscreva. Eu falo sempre, assim, <risos> Álvaro, pede. Eu tenho adotado no meu você Eu comentava o <risos> chato. Aí eu nunca falava. Aí o Yuri sempre vinha. Álvaro, ah, você não falou para as pessoas se inscreverem no canal. Aí eu comecei a botar no meu roteiro. Falar para as pessoas se inscreverem no canal. Hoje eu falei. Justo no seu. Que coisa mais. Muito bom. Eu falei, vou falar no final. Vamos <risos> se lembra. Gente, é isso. Você então... que chega aqui, você tem obrigação de se inscrever nesse canal. Se você assistiu uma hora e vinte de entrevista é. com o Yuri... Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Quem, assinou, quem ativou o sininho lá em Ucrânia, está recebendo o chá com moderação em primeira mão. Ele né? recebe antes de ser postado. Então, isso é um plus do, do canal do VD. Você assiste um tempinho antes do Álvaro postar. E a ideia é se inscrever porque é o conteúdo que a gente gera lá. Assim, não é que não gera sempre, é né? um canal de um youtuber, mas é um conteúdo que, quando tem novidades no VD, sempre rola uma coisa lá. Inscreva... E é sobre a gente Pode falar, amigo Não, e é um conteúdo que é sobre a gente, né? Então se inscrevam Vamos vamo valorizar a nossa história, gente Vamos vamo, vamo, vamo, tá vamo, vamo, vamo. vamo. E acho que é isso, amigo Eu tenho que te agradecer também por essa parceria nossa Que a gente tem com você há algumas temporadas Toda temporada, antes de começar A gente vai falar Gente, será que o Alburo vai aceitar fazer uma entrevista de novo? <risos> E a gente que vocês, de você. Vocês que estão aí nos bastidores, vocês sabem bem que já houve os momentos de, assim, de respirar e pensar se, se as coisas iam continuar. Mas assim, eu sou muito apaixonado pelo chá. Eu amo essa parceria também. Eu, eu que agradeço a vocês pela confiança que vocês depositaram em mim lá em Romênia, quando eu não tinha mostrado para ninguém que eu fazia isso. Vocês e, me é, você sempre viu o seu perfil e falou, a gente quer essa pessoa para fazer as nossas entrevistas. Vocês abriram as portas para mim para uma coisa que se tudo der certo, vai virar o meu trabalho, de verdade. Ah, Estou muito feliz com isso, amigo. <risos> muito mesmo. Então, assim, o que vocês fizeram por mim é um negócio que eu vou ser grato o resto da minha vida, fora todas as outras coisas que vocês já fizeram por mim e por todos nós do mundo dos jogos. Então, gente, eu assim, eu defendo mesmo, eu entro na frente para defender vocês porque eu sou apaixonado por cada um de vocês e por você em particular por ser essa pessoa sempre... sempre você sempre buscou... Você, eu acho que você tem um perfil de buscar... É, é, é, sabe aquela pessoa que, que abraça você, assim, com o contato? Quando tem oportunidade, quer, quer ter oportunidade... Sabe, eu sempre senti isso de você na sua relação comigo. Acho que muitas outras pessoas podem falar o mesmo de você. Acho que isso é da sua personalidade, do seu perfil. E é isso que te faz ser uma pessoa tão querida, tão importante e tão dedicada também <risos> a esse projeto. Aí eu vou rasgar a para vocês todos, que eu sou apaixonado o por cada... torrão é do Álvaro. Não só eu ganhei o torrão do Álvaro. Eu torrão do Álvaro. É, eu vou... Mas, não, os torrões vir. vamos vir no final aí. Eu tenho coisas para falar de cada um de vocês. E amigo, assim, eu tenho memórias deliciosas com você, tanto é, em parceria nossa, em momentos que o chá deu treta e você me ajudou, é, em momentos que eu não sabia fazer lá no começo, quando eu, eu não fazia a menor ideia de como botar as coisas no YouTube. Você me ajudou muito lá nesse começo de criar playlist, de parte técnica do chá. Hoje eu já ando com as minhas próprias pernas, mas também tem muito da sua mão nesse meu trabalho aí. É, e na nossa relação pessoal, que sempre foi uma delícia. As nossas cervejinhas, as nossas cervejinhas...